Esta história fala de um rei que deixou a frustração, o medo, a raiva entrar em seu mundo. Criado com tanto amores dele e quase preencher as frestas por onde a luz ainda podia passar. Esse rei quase se esqueceu que do lado de fora de seu castelo existia amor, compaixão e compreensão e por um momento desvalorizou as luzes brilhantes que sempre estavam a iluminar o seu caminho. Aquele rei estava louco, mas as luzes jamais o abandonariam. E no meio de toda a confusão, uma doce voz invadiu o ambiente. Agora, meus pequenos monstros, escutem bem as palavras que saíram da boca daquela bela imperatriz menina. Quando toda a fantasia estava prestes a acabar e os corações começaram a esfriar, eu procurei por alguém que um novo nome pudesse me dar para tudo então recomeçar. Essas rimas que guardam as suas dores e seus pesados segredos possam agora, suavemente se desmanchar através das nuvens que carregam o sol para cá. Que as suas dores e os seus medos possam agora adubar o solo onde você pisa, deixando as suas raízes mais fortes, para que os seus frutos sejam mais e mais doces. Que você se permita amar e ser amado do jeito que você é. Com seus medos. E com seus pequenos monstros. E sobre um lindo arco-íris. Você possa alcançar as estrelas. Voar mais alto. Em uma nova fantasia. Em um novo sonho. E o que você puder ver. Será a sua linda e eterna. História sem fim. O rei. Então aos poucos de sua loucura acordou. Eu sonhei com esse mundo, com esse espaço que estamos desbravando, cheio de bruxas, sereias, unicórnios, vampiros, fadas e dragões. Eu sonhei com você e com todo este amor que eu tô recebendo todos os dias. Eu abri os meus olhos e vi que os meus sonhos eram reais. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Obrigado por assistirem esse vídeo. Obrigado por existirem. Até a próxima. E falou! Para você monstrinho que quer ser desenhado, é muito fácil. É só me seguir no Instagram e sempre estar por lá, curtindo as minhas fotos, comentando que eu vou stalkear um de vocês, escolher uma foto. E por um acaso, desenhar enquanto recito uma dessas minhas poesias malucas.